Porque a vida é o dom mais importante que Deus nos deu e nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é a gente ter uma causa, é a gente ter uma razão para viver. E qual razão melhor para viver do que a gente contribuir para melhorar, melhorar a vida do povo brasileiro? Qual razão melhor para a gente viver do que a gente garantir que aqueles índios enomames não morram mais de fome dentro do território nacional? Qual a razão da gente viver, senão a gente não ter mais crianças e pessoas dormindo embaixo, da, embaixo dos viadutos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Recife e tudo quanto a cidade? A razão pela qual a gente existe é para a gente mudar isso. A razão pela qual nós somos diferentes é porque nós temos compromisso para fazer isso. Muitas vezes não conseguimos fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer. Mas é sempre importante a gente não perder de vista que a gente tem que tentar. A gente tem que tentar, porque tudo que nós fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em seis anos depois do golpe e depois do último mandato de quatro anos de um genocida que haverá de ser julgado pela quantidade de pessoas que morreram inocentes nesse país.